Oi, pessoal, aqui é o deputado federal Carlos Aratini. Quero aproveitar esse momento para fazer um convite para vocês. Assistirem, a partir de quarta-feira, dia 11, o programa watch Ciência e Cultura. É um programa novo que a Rede TVT está lançando para exatamente falar de uma coisa que está todo momento na nossa frente. O conhecimento científico e a cultura. São coisas que a sociedade não pode prescindir. E a TVT em boa hora tá lançando esse programa para gente saber mais. Ciência e Cultura Watch. Não perca. Programa Watch vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar. Na, na, na, na, na, na.